E aí, pessoal, vamos aprender a fazer esse puff? Ele é mais alto do que o outro, tá? Olha como é que ficou bonito. Tá bom? Aproveita e dá um joinha aí no, no, no vídeo. Se inscreva no canal. Aperte o sininho lá pra receber outros vídeos, tá? notificação de outros vídeos. Olha só como é que ficou bonito. Beleza? Então, vamos ao tutorial. Outra coisa que eu esqueci de falar, pessoal. Assim... Se vocês quiserem aprender a editar vídeo, como eu faço, não precisa pagar outra pessoa, ensina como filmar, como criar canal no YouTube, tá? É, lá embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso do, do YouTube, tá? Como você aprende a fazer canal, editar vídeo, tá bom? M muito legal! Então dá uma olhadinha lá na, embaixo na descrição, daí dá... eles ensinam a baixar o programa grátis também, tá bom? Tem programa grátis para editar vídeo. Eu tô filmando com o celular, tudo isso eu aprendi no curso, tá bom? Então vamos ao tutorial do Puff. Beleza? Obrigado aí. Olha só como que ficou o nosso puff.